Olá, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje era pra sair outro vídeo no canal, esse vídeo vai ficar pra sexta-feira, vai ficar pra semana que vem, porque esse conteúdo é muito importante, tá? O pessoal que foi no evento do Mercado Livre começou a me questionar, tanto que a minha live de segunda-feira no Instagram, que eu faço todo dia de segunda, a sexta-feira, meio-dia no meu Instagram, tá aqui embaixo, foi sobre isso a gente vai ter um papo de uma hora sobre mudanças que vão acontecer. Muita gente perguntando, ah, o que ficou definido sobre a nota fiscal? Qual a regra que ficou definida? O que vai acontecer com o MEI? Então eu fui me informar um pouquinho e hoje começou a circular umas imagens de pessoas já sendo bloqueadas, suspensas, na verdade, né, tendo a sua venda suspensa por falta de nota fiscal, por não ter, não estar usando o faturador ou não ter informado o XML através do seu integrador. Tá? Então eu fui me informar para a gente entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Tá? Primeiro de tudo, esse vídeo tem caráter informativo, ok? Então a minha ideia é informar as pessoas que querem continuar trabalhando a cuidados que eles devam tomar, como que vai funcionar algumas regras que eu tive acesso. Tá ok? Então, ah, eu não concordo, eu concordo, eu deixo de concordar. Aqui não vem ao caso na questão da nota fiscal, até porque se você for analisar a B2W para quem tem CNPJ é obrigado. Tá? Então, a gente analisando o movimento do mercado, para quem tem CNPJ é obrigado, pessoa física, eu vou falar um pouquinho aqui também tá? no que se enquadra. Então, eu quero alertar você que está aí protelando uma profissionalização, que está deixando de tentar trazer o teu negócio para o mais é, é, profissional possível, ok? Eu entendo, eu, eu tenho os mesmos problemas que todos os vendedores têm, eu tenho as mesmas dificuldades que todos os vendedores têm, mas isso o mercado está te avisando que essa hora vai chegar. O, mercado, o governo está te avisando que essa hora vai chegar. O Paraná, por exemplo, tem previsão de chegar a 100% dos objetos postados sendo fiscalizados no meio do ano que vem. No meio de 2019, 100% dos objetos postados serão fiscalizados pela Receita Federal. Então, a mudança que vem acontecendo, ela vem um pouquinho na parte da estratégia do Mercado Livre. O Mercado Livre definiu que não quer depender mais do meio de envio do correio, quer ampliar a malha dos coleta, da coleta deles, assim como a B2W. A B2W também está ampliando a coleta deles para 70% de todo o Marketplace até o final do ano. E o Mercado Livre está indo para a mesma mão. Então isso é um movimento de mercado, a gente está falando dos dois maiores marketplaces, a gente está falando do mercado livre que é o maior marketplace hoje do Brasil, do maior marketplace da América Latina. Então o movimento é esse, o movimento é não depender do correio. Para não depender do correio, para eles poderem usar transportadoras, eles precisam da nota fiscal, ok? Para ter a nota fiscal, para eles poderem fazer a coleta, né? eles têm linhas já traçadas de rotas, Ok? Então eles farão a ativação de nota fiscal por ondas, por ondas. Ah, Alexandre, o que é uma onda? Eles pegam uma quantidade de empresas dentro do Mercado Livre e ativam, ofertam o serviço de coletas, você não será obrigado a aceitar, você vai poder pedir para não aceitar, se ativarem, você vai poder falar para desativar, só que você tem que passar a emitir nota fiscal também. Então se você vai para o coleta, se você não vai, isso não quer dizer que você vai poder continuar usando a declaração de conteúdo. Tá? Se você já foi selecionado, se eles já te perguntaram se você quer usar coleta, fica esperto porque você está numa lista de vendedores que tem que ter nota fiscal. Alexandre, eu já tenho meu negócio regular, eu já tenho meu negócio dentro, 100% nota fiscal, tudo certinho. Só confere às vezes com o teu integrador se ele está devolvendo o XML para o Mercado Livre. Tá ok? Então, quem vai ser ativado? Não tem um negócio de ah, loja oficial primeiro, ah não o fulano que é... Que é que, que vende mais o Beltrano, eles estão pegando as rotas que já existem, que são rotas fáceis dele ampliar, estão pegando a galera que já estão nessas rotas e estão ativando. Ale, eu, eu fui ativado e meu vizinho da frente não foi ativado, porque a hora dele vai chegar também, ele vai ser ativado, tá? ele vai ser chamado para fazer parte do serviço de coleta. Alexandre, onde está a coleta? Estado de São Paulo, por enquanto isso vai começar a ser ampliado aí conforme eles evoluírem, mas dentro do estado de São Paulo, onde tem muitos vendedores, eles ainda têm bastante para ativar, tá? Esse é um outro ponto. Ale, vai ativar para os outros vendedores PJ? Estamos caminhando para isso, independente de ser postagem no Correio, estamos caminhando para essa ativação, aí não tem uma posição definida de quando isso vai acontecer. As ondas de ativação já aconteceram, tá? Já estão acontecendo, as pessoas já estão sendo... É, é, convidadas a participar do Coletas, já estão sendo chamadas a participar do Coletas, estão sendo ativadas, estão sendo inseridas dentro do serviço do Coletas. Tá? Então esse, esse é um ponto, a hora chegou, tá a hora chegou de pensar é, se você ainda não foi ativado, se você não foi chamado a participar do coleta você tem tempo para planejar o seu negócio, você tem tempo para adaptar o seu negócio, você tem tempo para adequar o seu negócio, se for o caso de te reenquadrar num, num no novo, novo regime tributário, se enquadrar no novo regime tributário, Tá, então você tem esse tempo. O que vai acontecer com vendedores pessoa física? Pessoa física, provavelmente, tá? Isso aí eu, eu, Alexandre, estou deduzindo que provavelmente vai acontecer, é voltar a ter um limite de faturamento. Quem é da época antiga sabe quando você chegava a mercado líder ali, vendia 12 mil reais dentro do mês, tá? Que era a condição para você ser líder, né? Mas no primeiro mês de 12 mil reais, às vezes, você já era. Tipo, olha, você atingiu, você vai se tornar mercado líder, ou você já atingiu um faturamento, agora informe os seus dados fiscais. Então era a hora de você migrar. E quando você não migrava, você era suspenso de venda. Isso já acontecia. É que de um tempo para cá parou de acontecer. Tá? Então tem pessoa física vendendo aí, sei lá, 50, 60 mil reais. Então provavelmente essa regra vai mudar. MEI e também PJ, tá? Quem, quem é? os outros tipos de pessoa jurídica. Vão ter que colocar nota. Ok? Ah, mas ali eu sou MEI eu não sou obrigado. O Mercado Livre não está criando uma regra com a Receita. O Mercado Livre não está fazendo isso para te fiscalizar baseado na Receita. Ele não é a Receita Federal, tá? Na verdade ele tá querendo facilitar um projeto que ele tem que é na questão do coleta. Então, não, não, não é por causa que você é MEI ou deixa de ser MEI. Assim como outros Marketplace, você, se você sendo MEI, você tem que tirar a nota fiscal. Ok? Então você vai ter que informar a nota fiscal para ter a validação, tá? Agora, nota fiscal de consumidor, a NFC, serve? Não serve. Tem que ser nota fiscal eletrônica, senão o XML não valida, ok? Não bate, não dá certo. Então tem que ser nota fiscal eletrônica. Qual certificado usar? A1. Utilize o certificado A1, é o melhor certificado para ser utilizado, gente. É o certificado que ele vem, ele vira um arquivo que você sobe e você pode utilizar. Sou obrigado a utilizar o faturador do Mercado Livre? Não. Tá? Você pode continuar usando Bling, pode continuar usando Time, pode continuar usando Home, pode utilizar qualquer ERP que você já utiliza. Quais as vantagens de utilizar o faturador? Eu, Alexandre, coloquei o faturador na minha conta Fulfillment. O que, que agilizou muito é que não entra mais pedido faltando dados, tá? minhas notas não ficam paradas, então... Entrou, faturou, entrou, faturou, entrou, faturou. Expedição às vezes de produto em 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos depois que a venda aprovou, ela já está sendo expedida. Então é isso que o Mercado Livre está querendo, oferecendo o faturador de graça para você. Ali, eu não quero pagar bling, eu não quero pagar nada, eu quero... Você pode utilizar de graça o faturador do Mercado Livre, tá? Então você vai utilizar ele de forma normal, tá? O faturador é legal também porque quando o comprador compra, ele pede as outras informações, então nunca a tua nota vem, por exemplo, um CNPJ sem inscrição estadual. Não, ele já entra pronto para ser emitido, tá? A nota fiscal ser emitida. Mas se você tem tudo rodando redondinho lá no teu RP, continue, só confirma com o seu RP se a devolutiva do XML está sendo feita para você não ser pego de surpresa. Aless, o que, que acontece quando eles suspendem a conta? Tem uma mensagem, tem um fale conosco ali e aí você vai informar o XML das, do, das vendas que ele está pedindo, informou esse XML da nota fiscal, acabou, tua conta volta a vender, ok? Então você vai voltar a vender normal, tá? Se você for falar, Ale, é, poderia ter alguma, coisa, alguma questão com a MEI, etc. Na verdade o Mercado Livre não vai colocar limite de venda para a MEI, desde que ele emita a nota fiscal de todas as vendas. Tá? Então, se o MEI quiser tirar 100 mil reais de nota, ele vai poder tirar 100 mil reais de nota. É uma questão dele com a receita. Tá? Diferente do movimento em outros marketplaces, onde já vem acontecendo a limitação de 15 mil reais dentro de 30 dias de emissão de MEI. Lembrando que se o MEI for tirar 15 mil de nota por, por, por mês, ele vai estourar os 81 mil dele. E aí vem um ponto que muita gente se engana. Muita gente acha que o MEI ah, chega lá faz a declaração de imposto de renda. Eu fiz uma aula com o contador isso acho que há uns dois anos atrás, falando sobre declaração de imposto de renda de MEI. Não é como todo mundo acha, tá? Então tome cuidado, porque você vai lá, sua MEI vai faturar um montão. Primeiro você vai desenquadrar, você vai ser obrigado a desenquadrar. Ah, mas, e aí você vai pagar uma multa por ter desenquadrado, porque você passou, ou você tem que desenquadrar numa boa. Tá? Não sou contador, ok? Tá? Mas o contador falou, ele falou, cara, a declaração de imposto de renda de MEI não é como a maioria das pessoas fazem. Ok? Tem o comparativo de lucro com custo, tem ali uma isenção até determinado percentual de lucro dentro do ano e o resto você paga imposto sobre isso. Então, o que, eu vou, o que você vai ter que fazer? Eu até anotei alguns pontos aqui interessantes para eu não, para eu não esquecer. Então, o MEI, vai emitir nota fiscal? Vai ter que emitir nota fiscal. Acima disso, Simples Nacional, não preciso nem falar que aí vale, continua valendo a lei e o Mercado Livre vai começar a cobrar nota fiscal também. tá? Não tem uma data para cobrar de todo mundo, ali. Não, não tem, gente. Não tem como saber, tá? Se você já foi informado, ó, oh, galera, quer entrar no coleta, fulano? Já liga um, uma luzinha aí que provavelmente você vai entrar. Você tá nessa onda de ativação. Então tem que correr aí para legalizar todo o seu negócio se ele não tiver legalizado. E às vezes não é nem legalizar, é adequar o teu negócio para a sua nova situação, tá? Tem pessoas eu sei que estão com o um negócio 100% legal e estão aí num momento de migração, até alguns que eu conheço saindo do Simples Nacional, indo para outros regimes. Então, tá na hora de, de acelerar esse processo, tá? Usar o faturador ou continuar, então a ideia do faturador é realmente essa, ter mais agilidade, eles fizeram lá a medição, demora muito mais quando não usa o faturador para que o pedido possa ser expedido, etc, do que quando usa, então é por isso que eles estão incentivando o uso do faturador, mas você pode continuar com o seu ERP, tá? A ordem de ativação eu já falei também, diminuir a dependência dos correios, é essa a proposta que eles estão fazendo, que é realmente conseguir utilizar menos o correio, estão com uma parceria muito forte com a Jadlog, tem a Total, estão querendo sair cada vez mais da mão do correio, tá? Agora aqui algumas... Ah, um outro ponto interessante, eu tenho uma dica que é, se você já fatura um valor interessante, fique esperto, porque... Você é um vendedor que fatura legal. Se você não tira nota, se você não tem uma situação 100%, qualquer hora você pode ser ativado e aí você vai ter que resolver a tua situação. O que, que eu indico que vocês façam? Levantem os custos que teria a sua operação emitindo 100% nota fiscal. Ale, para quanto vai o meu custo? Ale, eu vou ter que reajustar a minha, o meu produto. Sobe muito, não sobe muito? Simples Nacional começa em 4%. Então, ah, sobe muito, ali eu vou ter que fazer. Quem paga o teu imposto é o teu cliente. No começo, até todo mundo tá correndo junto, pode ser que você tenha que subir o seu preço um pouquinho a mais. Ah, o meu concorrente ainda não subiu. Ele também vai ser ativado em determinado momento. Tá? Como eu falei, para quem não é do estado de São Paulo, não tem uma, uma regra, eles estão ativando primeiramente os coletas. Mas isso pode acontecer... Cara, amanhã você pode, sei lá, ser lá, é do Paraná, ser é do Rio Grande do Sul, e você pode pode estar sendo solicitado que você informe os dados fiscais, se você for meio para cima, tá? Pessoa física não tem a regra definida ainda, não foi informada a regra. Então o que eu, o que eu aconselho? Levantamento de custos, levantamento do novo cenário da sua empresa, isso são pontos importantíssimos. Começa já a entender. Ali eu não tenho nota fiscal de entrada de tudo, como eu vou tirar nota? O mercado dele não está interessado se você tem nota fiscal de entrada ou não, ele quer que você tire as notas. Aí é um outro problema que é a Receita Federal. Então também vem da normalização do seu negócio. Então você precisa normalizar o seu negócio, começar a pensar como você vai fazer isso. Isso pode talvez atingir a questão de você ter que fazer uma importação 100% legalizada para você poder ter a nota fiscal, pode entrar no ponto de você ter que às vezes, trocar um fornecedor ou negociar com seu fornecedor a questão da nota fiscal. Existem até chineses já que, que normalmente não gostavam de dar nota, já passando a dar nota, tá? Então isso são vários fatores que vão acontecer e que é, analisando uma questão de concorrência para quem opta para ser MEI ou para cima, isso vai dar uma igualada também na concorrência. Tá bom? Então eu queria trazer esse cenário para você e, junto com isso, te avisar que na quinta-feira agora, quinta-feira é dia 13, dia 13? Não, desculpa, quinta-feira agora, dia 6. Dia 6 do 9, nós vamos fazer um hangout, tá? Um hangout com o contador. Eu, Alex Moro e Gilmar Teobaldi, vamos falar com um contador, tá? Esse hangout vai ser feito no canal do Alex dessa vez. Então nós vamos falar com o contador, nós vamos falar sobre essas mudanças. Vamos falar sobre o que, que implica uma empresa, ah, a pessoa que pessoa física, o que, que implica ele ser MEI, o que, que implica ele abrir direto um Simples Nacional. Ah, a pessoa, pessoa que já é MEI, o que, que implica ele partir para o regime do Simples Nacional. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você está pensando em continuar, em ter isso aí como um negócio, um negócio seguro, estável, que você vai fazer essa migração, essa profissionalização, vem e assiste o Hangout com a gente. Agora, eu sei que muita gente vai dar dislike, eu sei que muita gente vai comentar, eu encontrei o cara o cara falou assim, ah, é, hoje você puxa o saco do Mercado Livre, não, eu tô dando dicas e tô instruindo pessoas que querem fazer o seu negócio duradouro, tá ok? Eu dou dicas e instruo pessoas que querem ir para B2W, eu dou dicas e instruo pessoas que querem estar tá, é, em outros marketplaces também, eu indico, isso é a realidade dos marketplaces. Ok? Infelizmente, eu não vou estar aqui sempre para falar o que você quer ouvir, o que você gostaria de ouvir. Eu vou estar aqui para falar o que você tem que ouvir. E quem tem uma proximidade comigo sabe que isso é verdade. Tá? Eu critico quando eu tenho que criticar, eu bato quando eu tenho que bater e eu elogio quando eu tenho que elogiar. Eu falo a verdade quando eu tenho que falar e quando eu simplesmente tenho que te trazer a informação como agora, eu não tenho que gostar e eu não tenho que desgostar dessa informação. Eu tenho que passar essa informação para você. Eu tenho que passar a informação para a pessoa que me segue há cinco anos ali, eu tenho um comprometimento em te trazer essa informação. Há bastante tempo eu já venho instruindo as pessoas de pensarem nessa questão da profissionalização. Então, isso, ah, isso vai acontecer para agora, você pode garantir, eu não posso garantir nada. Acredito que nem eles lá dentro possam garantir alguma coisa. Tá? Então, isso vai acontecer. Vá profissionalizando o seu negócio, vá caminhando. Ah, eu não emito nada de nota. Então, vai se preparando. Ah, então mês que vem eu vou estar tá emitindo 10%, vou estar tá emitindo 20%, vou estar tá emitindo 30%. Isso vai começar a entrar na sua normalidade. Tá? Outra coisa, vou ter, ah, Leo, vou ter que botar o imposto da nota. Será que a composição de kit que você já está construindo não pode te ajudar às vezes? Subir, bota, compor kits com seus produtos e aí sim Aumentou um pouquinho, aumentou 4%, isso fazer sentido e às vezes não afetar tanto as suas vendas? Subiu o teu ticket médio? Eu sei que a nossa concorrência é muito apertada e se a gente pensar em concorrência, isso vai facilitar. Eu conheço muita gente que compra de chinês, por exemplo, e está pé da vida porque o chinês está no Mercado Livre. E o chinês não deve tirar nota de tudo, mas para ele chegar no faturamento agora, ele vai ter que colocar o CNPJ lá. Ele vai ter que passar a tirar a nota fiscal dos produtos que ele vende. E ele vai ter que passar a reajustar o preço dele também. Então isso vai fazer uma nivelação, vai, vai trazer um, um nivelamento de mercado. Vai fazer com que ele se nivele. Vai ser doído no começo. Assim como toda mudança em todo marketplace, não é simples. Mas vai trazer você para o próximo nível. Inclusive até a questão de outros marketplaces limitarem em 15 mil. Um aluno meu me perguntou. Olha, você sabia disso? E me mandou o um print da tela dele dizendo que ele estava suspenso para venda porque ele tinha atingido 15 mil de faturamento e que depois do dia 1 ele voltaria a ter os anúncios ou ele poderia mudar o regime tributário do negócio dele. Ou seja, o marketplace está dizendo, cara, quer evoluir? Evolui, eu te libero. Quer continuar assim? Não tem problema nenhum, vou te liberar. O MELI aparentemente vai ser obrigado, não vai ter uma questão de limite. Ah, o MEI pode até tanto, o MEI não pode até tanto... Não vai ter isso, que o Mercado Livre não está ligando nada para a regra da receita. Assim como esse outro marketplace também não está ligando, tá? A grande, até porque 15 mil não é o limite de faturamento mensal de MEI, ok? É 81 mil ao ano. Então ele não está ligando para isso. O que ele está ligando é porque ele enxerga que se ele, fazer um, se ele fizer um MEI vender 100 mil reais, será que esse MEI consegue entregar 100 mil reais? Será que esse MEI vai trazer dor de cabeça? Assim como a gente viu na palestra no Mercado Livre, será que eu vou chamar um MEI para entrar numa ação de Black Friday onde eu tenho potencial de vender 200, 300 mil reais, 100 mil reais? Igual aconteceu já, eu tenho muitos parceiros de Hub que chegaram a pegar players que faziam venda é, é, 15 vendas por minuto. Será que ele vai oferecer isso para um parceiro que é MEI? Ou será que ele vai oferecer isso para um parceiro que é PJ? É, PJ não, porque o MEI também é PJ, perdão para um parceiro acima de MEI, síndrome nacional, real, presumido, o que for. Então, os marketplaces estão dizendo isso já. Vamos profissionalizar, vamos trabalhar é, de forma profissional, tá certo? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem muita luta, eu sei que a gente tem muita dificuldade hoje no Brasil, tá? Eu sei que é difícil empreender dentro do nosso país, nosso regime tributário às vezes ele é caro, mas infelizmente essa é a regra do jogo, tá? Ou felizmente essa é a regra do jogo, felizmente para um infelizmente para outros. Tá? Eu queria convidar você a deixar a sua opinião aqui embaixo. Eu sei que as pessoas que vão deixar a opinião são pessoas que viram o vídeo até o final. Então deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Se inscrevam no Hangout aqui embaixo. Se você gostou, dá o seu like. Ah, eu não gostei, não concordo com o que você disse. Então aí tem, tem a questão se você concorda com o que eu disse ou se você não gosta do Mery, tá? Lembra que o meu canal não é o do Mercado Livre. Vai lá no do Mercado Livre e dá dislike no vídeo dele, não no meu. Mas a regra é essa, galera. Vamos se adaptar, vamos crescer, vamos fazer o nosso negócio evoluir. Tamo junto, conta comigo. Quinta-feira, hangoutzão com o contador. Vamos dar uma elucidada nesse, nesse, nessa questão. Vamos dar um caminho aí pra vocês, vamos ajudar vocês a construir esse caminho. Um grande abraço e até mais.